Disputa da Spike. Olha só Ela bota a parede eu e derruba com tudo. Guaranai passar é melhor. Mas um real nem, nem tem nota mais. É verdade, não tem mais. Inclusive 98 centavos não tem nem moeda. E curiosamente, no sentido de que você precisaria de três moedas de um centavo e não tem moeda de um centavo. Então você não consegue pagar 98 centavos em e, e dinheiro Físico. Não se mexe comigo! Ah, o cara tá ali, que lixo. Hum, coca gelada. Guaraná melhor que coca. Pois é. Shell de bananinha. Baianinha é isso, é isso. Baianinha, inclusive eu jogo bastante com ela. Eu gosto dela. Jogo bastante, né? As quatro vezes que eu joguei Valorant na vida, eu joguei três vezes com ela. Tipo, isso. Roda a baiana. Dinheiro físico é uma ideia falida, eu concordo. Não, dinheiro físico é uma coisa que não faz sentido. O cara tá... Mano, o pessoal tá viajando, velho. O pessoal tá viajando, o cara... O, cara ganhar, o cara vai ganhar, o cara vai <risos> ganhar, cara vai... Monstro. Jogou demais. O pessoal viajou total, velho. Porra, agora quero live de Just Chat. É aí. Eu quero que vocês entrem no meu YouTube. Divulguem o meu YouTube. Eu tô postando vídeo direto lá. Preciso que esse canal bombe. Aí com mais gente na live vai fazer sentido eu fazer Just Chat, hein. Ah, que agonia. Resta um inimigo. Bombinho já foi. No Notch de 200 seria melhor com Togo e caralho. Seu canal é o único que eu ativei o sininho. Olha só, Sim. eu não ativo Sim. o sininho Sim. de nenhum não canal. Nem do meu mesmo. Que não faria sentido, mas... Enfim. O meu Z faz mesmo? sei. Faz algo, mas não sei o que. É uma dourada, hein? Bora brilhar. Hum, tem um Só tem uma bala, esqueci. Vacilei, vacilei. Vai, Just chatinho, eu apoio. Também apoio um low fi de fundo. Low fi? Hum? Posso trocar? Vivo. Quando você morre sem ninguém ver de onde que tá vindo tiro. Mano, esse jogo tem umas armas da hora, velho. Restam 30 segundos. Pena que não tem mercado da Steam. Se tivesse mercado o da Steam, eu teria muitas, muitas armas. Não ande e atire. Que é a dica. Troca de lados. Eu não gosto desse mapa, velho. Esse mapa é bem ruim. Cobertura. Parede Ah não. Lá vai, fuck? Tem gente de outro time aqui. Acho que eu tô ouvindo a gente atirar. Que susto, irmão. É, se a gente aparecer tudo aqui por cima, ninguém vai esperar, velho. Eu, ao menos, não esperaria se eu fosse ele. Ok. Hora do anúncio. Obrigado pelo resgate, Batman. Bora mandar um para comer aqui. 50 segundinhos pra, pra quem... Está aí. Pira um comercial e eu ganhar dinheiro com isso. Muito obrigado, gente. Lo-fi essa Não voz. Aí eu vou, fi you. vou ficar relaxadíssimo. Oh. <risos> yeah. Boa time. Deixa eu ver um low-fi aqui, calma aí. Matchpoint. Tá, deixa eu voltar pro jogo aqui Demorou muito pra aparecer lo-fi Tem um tio um Talvez seja lo-fi, não sei Quase morri Ainda bem que eu mandei o um bombinho. Tá em cima tá cortando meio. Ah, Provavelmente vai vir aí, Bridge. Lá <risos> vai, <risos> Boa time Devia mandar minha tweet no começo do jogo Pra, pra, pra lembrar senão esqueço